Oi pessoal, beleza? Aqui é o professor André, trazendo para vocês a continuidade desse nosso programa, que é a série Regra de Três Composta, beleza? Iremos estudar uma porção de problemas relacionados a este assunto, tá? Antes de mais nada, eu peço para que vocês inscrevam-se né, uh, nesse canal, para que, claro, isso venha a nos ajudar... Claro, ficarmos aí em evidência para todos aqueles que têm dificuldades em aprender matemática, beleza? Então vamos lá ao nosso probleminha que é um grupo de 400 homens tem víveres por 5 dias, ou seja, é, refeições né, por 5 dias, alimento, recebendo cada um. Três rações por dia, ou seja, eles se alimentam três vezes ao dia. Se houver uma diminuição de 40 homens e a ração for reduzida de uma unidade, por quanto tempo durarão os mesmos? Olha, gente, essa, esse é um probleminha que confunde muita gente, tá? Então, eu vou começar logo por ele, além de outros muitos que nós iremos demonstrar aqui. Mas eu vou começar logo por ele, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a gente vai fazer o que, O H de homens, né? O H de homens, aqui, ó, H, deixe colocar em quadrado mais aqui: homens, 400, né? 400 homens é, durante 5 dias. Vou colocar dias aqui: 5 dias, certo? Eles recebem as rações, né? Eles comem três rações por dia. Então, aqui, R, T, rações por dia, eu vou colocar. 3. Se houver uma diminuição de 40 homens, eu tenho aqui 400 homens, então agora eu vou passar a ter 360 homens, né? E a ração for reduzida em uma unidade, então aqui a ração, uma unidade, reduzida é para 2, né? A, lógico que ele quer saber agora a quantidade de dias, né? É, por quanto tempo durarão os mesmos víveres? Então, aqui ó, é o X, Tá? Então, gente, a gente vai fazer uma comparação entre essas grandezas, tá beleza? Então, vou colocar uma igualdade aqui, ou implica aqui, certo? Onde a gente vai fazer uma dedução lógica aqui, beleza? Olha cá, ó. A gente vai fazer uma dedução lógica aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar aqui, H, né? 400, 360, eu tenho aqui, 10, 5, X. Agora, ver bem. Se em 5 dias eles fazem 3 refeições, então, então, a ração RD aqui é 15. OK? Se eu diminuir aqui 3 refeições, tirar uma das refeições, vai ficar duas, né? Então, 3 partes de 15 aqui, uma parte de 15 é 5, OK? Duas partes é 10 e 3 partes é 15. Entenderam isso? Eu vou dividir 15 por 3 aqui, ok? Então, se eu tirar uma parte de 3, vai ficar 2, né? E se eu tirar uma parte de 15, aqui vai ser 10. Beleza, gente? Tranquilo? Eu estou fazendo assim, tá? Eu vou mostrar uma outra maneira aqui também de como resolver essa questão, ok? Então, vamos lá. Eu tenho que... Vamos fazer agora as comparações. 400 homens... Trabalharam 5 dias para fazer um trabalho, tá? 360 homens levará, levarão quanto tempo para terminar esse mesmo trabalho? Eles vão levar mais dias, né não? Eu vou colocar essa minha seta para baixo, tá? Então, para baixo, vocês vão levar mais dias, mais dias. Então, a seta aqui vai ser para cima, tá beleza? É inversamente proporcional, beleza? Ora, 15 refeições foram feitas em cinco dias para se efetuar um trabalho. Ora se fizer também dez refeições, vai se levar mais dias, não? É não? Porque se o cara come menos, trabalha mais, não, é não? Então vai levar mais tempo para terminar o serviço. Então isso aqui também é inversamente proporcional, tá? Então vai ficar seta para cima nas duas grandezas. É de homens e ração, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver isso aí. Então, eu tenho que... Eu tenho que 5 sobre x... Né? 5 sobre x será igual a... É invertido aqui, né? Será invertido aqui. Então, esse 360 vai para cima. Eu já vou logo convertendo. 360 aqui eu divido por 10, dá 40, 36... Ora, 36 aqui, 40. Se eu dividir por 2, dá 18. E aqui dá 20. Uh, 18 por 2 dá 9. E aqui dá 10. Então, eu vou ficar 9 sobre 10. Ok? Multiplicado por 10 sobre 15. 10 sobre 15. Ok? Então, aqui vai dar 10 sobre 15. Dá 2 terços. Eu divido tudo por 5, tá? Divido por 5, divido por 5. 2 terços. Né, invertido? Olha aqui, ó. Preste bem atenção a isso, ó. Se é inversamente proporcional, eu vou manter esta fração aqui, certo? E vou inverter numerador e denominador nas outras grandezas, ok? Beleza? Bora! Se as setas estivessem no mesmo sentido, eles se manteriam na posição como estão aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho... Eu sei que... Eu sei que... Isso vai ser igual a 5x, bota um implica aqui melhor, 5x é igual a 9 vezes 2, 18 sobre 30, não é não? 18 sobre 30. Ora, dividindo por 2 vai dar 9 sobre 15, dividido por 3 vai dar 3 quintos, ok? Não é isso? Isso aqui vai ser igual a 5 sobre x, implica aqui que é igual a 3 quintos, não é não? Agora eu vou passar aqui, ó, o 5 multiplicando 5. Isso vai dar 25. Vou repetir aqui. 5 sobre x é igual a 3 quintos. E será implicado que 5 vezes 5 é igual a 3x. Ora, eu multipliquei aqui, ó, extremos pelos meios, né? 3 vezes x, 3x. 5 vezes 5, 25 aqui. Então eu tenho aqui 25 é igual a 3x. Bota para cá assim, ó. Seta. Né? Então eu tenho que 25x é igual a 25 sobre 3 x será igual a 8,33 Beleza? Se tu fizer a tua divisão aí direitinho vai dar isso tá? Se tu usar a calculadora vai dar isso aí também tá? Eu estou aqui resumindo Então ele quer dias, né? Ele quer dias aqui, dias Então vai dar já 8 dias Beleza? Então aqui eu tenho 8 dias 8 dias e o que mais? Ora, eu tenho 0,33 ali, né? Quem é 0,33? É, tri... é, é de dias, tá? Então, aqui é 33% de 24 horas. Então, isso aqui vai ser igual... Aí você multiplica aqui, é 24 horas por 33 é... centésimos, ok? Então, aqui é 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. 1, 13, vai 1... 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 0, aqui, ó. Aí a 2. Aqui, ó. 2, 9, 7. Essa vírgula desce aqui, ó. 7,92, tá? Então, se eu tenho 9 aqui, eu já arredondo aqui para 8. Então, vai ficar 8 dias e 8 horas. Beleza, pessoal? Essa é a resposta. Então, o x aqui vai ser igual a isso aí. X é igual a 8 dias e 8 horas. 360 homens vão trabalhar 8 dias e 8 horas comendo duas refeições por dia. Beleza? É isso aí. De yeah. uma outra maneira, uma outra maneira. Vê bem, eu tenho aqui homens, dias e R dias, que são refeições. Tenho aqui 400, 360, né? redução, tirando 40 homens. Durante 5 dias e os dias que eu não conheço, né? Então, três refeições por dia. Tirando uma unidade, duas refeições por dia. Ora, vê bem, se eu pegar isso aqui, ó, 400, 400, multiplicar por 5, multiplicar por 3 e igualar a 360 vezes 2x, ok? Ora, isso vai ser o quê? Aqui, 5 vezes 4, mil vezes 3, 6.000. É igual. A 360 vezes 2, 720x. Ok? Essa é uma outra maneira de resolver essa questão. Então, eu vou pegar o 720 e passar dividindo 6.000. 6.000 sobre 720 é igual a x. Não é não? Isso implica que, eu corto aqui, ó, 600 por 72. Então, essa divisão aqui, sem cortar esse zero mesmo, vai dar 8,33, que vai ser igual a... Oito dias e oito horas. Beleza? Faz o teste aí. Vê. Aqui foi tudo direto. Ó. Tudo direto. Não é interessante isso? Eu achei super legal. É por isso que embananou tanta gente essa questão. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Eu peço para que vocês, mais uma vez, inscrevam-se nesse canal. Para que vocês possam acompanhar esta série, entre outras séries. Do canal Matemática Chata, beleza? <risos> Vamos lá? Dá um apoio aí ao professor André? Até o próximo vídeo.